Viva! Resolveremos aqui um exercício sobre inclusão envolvendo conjuntos potência, ou conjunto das partes de um conjunto dado. Neste caso específico, foram dados dois conjuntos, A e B. Queremos demonstrar que a seção segundo a qual o conjunto das partes de A está incluído no conjunto das partes de B é equivalente a seção segundo a qual A está contido em B. Temos, portanto, duas demonstrações a serem feitas, se si e somente se, si, e eu realizarei ambas de forma direta, com uma atenção especial para a sua estrutura e para os eventuais resultados auxiliares que possam nos vir a ser de alguma valia. Além disso, em ambas as partes da minha demonstração, eu estarei sempre atento com relação ao objetivo. Quando temos em vista para onde estamos indo, é mais fácil nós não nos perdermos pelo caminho. Comecemos pelo somente se. Si. A hipótese aqui é de que o conjunto das partes de A está contido no conjunto das partes de B. E uma vez que eu já anunciei que faremos uma demonstração direta da nossa conclusão, eu vou, antes de mais nada, registrar esta conclusão almejada aqui, temporariamente. Ora, como demonstrar A está contido em B de forma direta? Nada mais fácil, pois, neste caso, pela definição de inclusão, bastaria mostrar que indivíduos arbitrários que habitem este conjunto também habitarão este outro. O que precisamos aqui, portanto, é de realizar um raciocínio hipotético. Deste modo, como anunciamos, podemos começar supondo que temos um certo elemento arbitrário x do conjunto A, com o objetivo de mostrar agora que x é elemento do conjunto B. Temos a adição temporária de uma certa hipótese, que não será obviamente demonstrada, é uma hipótese, e, eventualmente, usando esta nova hipótese, juntamente com a premissa inicial que foi dada do nosso enunciado, pretendemos concluir isto. Com o objetivo de usarmos a hipótese inicial, precisamos de um indivíduo no conjunto potência de A. Mas temos um aqui. É claro que, pela definição do conjunto potência, tendo em vista o fato de que A está incluído nele próprio, podemos dizer que A é elemento do conjunto potência de A. Sempre, para qualquer A. Mas de onde saiu este fato? Bem, a esta altura do campeonato, você já deveria saber que isto é o caso. Mas se não for assim, aqui está o lema que você precisa demonstrar, que eu vou batizar com R de reflexividade. Mas pronto. O importante é que temos agora A como elemento do conjunto potência de A e a hipótese garante que todos os elementos do conjunto potência de A estão no conjunto potência de B. A é apenas um caso particular, portanto. Ainda queremos mostrar que x é elemento de b, mas não chegamos lá. Esta última seção, contudo, tendo em vista a definição do conjunto potência, afirma exatamente que a é um dos subconjuntos de b. Pronto. x era elemento de a, a é subconjunto de b, eu devo ser capaz finalmente de concluir que x é elemento de b. E já podemos, portanto, apagar aqui o nosso objetivo. O importante é que a hipótese temporária de que x era elemento de A nos levou a concluir que x é elemento de B. Tudo aconteceu, portanto, dentro de uma espécie de subrotina, onde mostramos que se um certo x arbitrário é elemento de A, então este mesmo x será sempre elemento de B. Isto nada mais é do que dizer que A é subconjunto de B. Tendo mostrado que a inclusão de A em B é condição necessária para que esta seção seja verdadeira, iremos agora mostrar que ela também é uma condição suficiente. Eu vou proceder exatamente como antes, mas aqui eu vou numerar os passos da minha demonstração. Mais uma vez, eu vou registrar aqui para onde estamos indo, onde queremos chegar. Queremos mostrar que o conjunto potência de A está contido no conjunto potência de B e queremos poder dizer que temos uma boa justificativa para dizer isso. Ora, se a nossa conclusão tem a forma de uma inclusão, podemos imaginar que uma demonstração direta de tal inclusão usa a sua definição. A definição de inclusão nos convida a fazer um raciocínio hipotético, a saber, supor que temos um elemento arbitrário, neste caso do conjunto potência de A, e argumentar matematicamente até podermos concluir de forma justificada que este mesmo x é elemento do conjunto potência de B. Mais uma vez, o que nos poderia permitir concluir algo assim? este novo objetivo, segundo o qual x é elemento do conjunto potência de B. Ora, esta asserção é equivalente pela definição de conjunto potência a dizer que x é subconjunto de B. Portanto, bastaria termos concluído isso antes. Mais uma vez, temos uma asserção na forma de uma inclusão a qual pode ser demonstrada por raciocínio hipotético se tomarmos um elemento arbitrário do conjunto da esquerda e mostrarmos de forma justificada que ele também é um elemento do conjunto da direita. Pronto. A acessão que temos aqui agora como novo objetivo envolve um símbolo primitivo da teoria dos conjuntos, que não pode, em princípio, ser traduzido como algo ainda mais simples. Que tal agora, contudo, explorarmos o início da nossa demonstração, onde fizemos até agora três hipóteses que ainda nem foram usadas? A analogia que eu gosto de fazer aqui para esta construção que vimos tentando empreender é a de construção de um túnel. O túnel é feito de argumentação e permite que atravessemos de um lado para o outro da montanha. Vivemos em um país com uma grande população e para construir o túnel colocamos várias pessoas escavando de um lado da montanha e outras tantas escavando do outro lado. Com alguma sorte elas irão se encontrar pelo meio e teremos um túnel. Em caso contrário, se escavarmos por tempo suficiente, talvez tenhamos dois túneis. Para os meus objetivos aqui basta um. A escavação daqui para cá encontrou uma pedra muito dura. Então, eu vou acompanhar um pouquinho a escavação aqui desse lado da montanha. De que maneira eu posso combinar essas três hipóteses? Esta, mais uma vez, uma seção primitiva. Esta outra pode ser definida usando a noção de pertinência. Esta outra pode ser traduzida para algo envolvendo a noção de inclusão. Eu vou começar por aqui. Neste ponto, não há saltos. Eu posso imediatamente me referir ao item 1 e usar a definição de conjunto potência como justificativa para a nova acerção de que X é subconjunto de A. De fato, 1 e 3 são acerções equivalentes. Eu tenho agora, portanto, esta acerção e esta sobre inclusão e esta outra sobre pertinência. Como usá-las todas para poder concluir isto? Ora, certamente você já terá visto que os itens 2 e 3, juntamente com a definição de inclusão, me permitem preencher a lacuna aqui e concluir que Y é elemento de A. O último buraquinho que precisamos abrir aqui com tudo já está bem estreito. Afinal de contas, a hipótese inicial segundo a qual A é subconjunto de B, pode ser usado agora. Todos os passos daqui em diante e respectivas justificativas já podem ser completados. A linha 6, por exemplo, sintetiza a informação obtida a partir da hipótese 2, que nos leva eventualmente à conclusão 5. A linha 7 é uma mera reformulação da linha 6, e a linha 8 sintetiza o resultado, o raciocínio hipotético, que começa em 1 e vai até 7. Uma outra maneira de enxergar a estrutura subjacente a este raciocínio é usando uma árvore de derivação. Assim, a linha 8 pode ser justificada a partir da linha 7, usando a definição de inclusão e a hipótese temporária lá da linha 1. A linha 7 pode ser justificada a partir da linha 6. De fato, as duas são equivalentes, dada a definição de conjunto potência. A linha 6, por sua vez, pode ser justificada a partir da linha 5, usando a hipótese temporária na linha 2. Mais uma vez pela definição de inclusão. A linha 5 é justificada a partir das linhas 0 e 4. Não por raciocínio hipotético, mas aplicando a definição de inclusão. A linha 0 não precisa ser justificada, dado que é uma premissa do nosso enunciado. Já a linha 4, mais uma vez, pode ser justificada pela aplicação da definição de inclusão sobre, neste caso, as linhas 2 e 3. A linha 2 foi uma daquelas suposições temporárias que eu mencionei. E a linha 3 pode ser justificada a partir da linha 1, um, que é, mais uma vez, uma daquelas suposições temporárias dado que ambas são, de fato, equivalentes pela definição do conjunto potência. A única hipótese realmente fundamental na nossa argumentação é aquela na linha zero. De fato, a hipótese temporária da linha 1, por exemplo, só serviu para poder ser usada aqui nessa passagem particular, na qual a linha 8 precisava ser justificada. Da mesma forma, a hipótese temporária da linha 2 foi útil ao estabelecimento da acerção que consta da linha 6. Num certo sentido, podemos pensar nestas duas hipóteses, portanto, como tendo sido descartadas. Da mesma forma, como uma variável temporária criada no escopo de uma função em um programa é destruída assim que saímos do escopo da função. As variáveis X criada na linha 1 e Y criada na linha 2 são exatamente exemplos de objetos assim, que não têm existência real. Eles só existiam temporariamente no escopo desta subrotina e desta. Vale notar que os dois estilos de demonstração que eu apresentei aqui são conhecidos na literatura como dedução natural. Aqui, apresentada no estilo de Fitch, e aqui, apresentada no estilo de Pravitz. Nada melhor, contudo, para conseguirmos enxergar a estrutura de uma dada argumentação do que formulá-la na forma de uma árvore de derivação. Quando escrevemos isto em português, sem uma estrutura inteiramente clara, sempre se perde um pouquinho. E às vezes quem se perde somos nós. Como último comentário sobre como poderíamos ter procedido, de maneira talvez um pouco mais próxima do caso do somente-se, -si, seria pelo uso de um resultado auxiliar. Vejamos. Podemos, obviamente, aqui reescrever a linha 1 pela definição de conjunto potência na forma desta nova linha 2 e podemos usar diretamente este fato e este para concluir isto. Como? Bem, recorde aqui o resultado certamente já conhecido por vocês que eu vou chamar lema T de transitividade. Segundo tal resultado, A... Incluída em B e B incluída em C, nos permitem concluir A incluída em C. Ora, eu afirmo que podemos usar aqui um caso particular deste resultado, tendo em vista os itens 2 e 0. Esta demonstração ficou mais curta, usando o resultado auxiliar, e agora somos obrigados aqui a reescrever algumas referências. Corrigir a forma como nós nos referimos aqui a alguns apontadores. Como sabemos, o papel e o quadro negro não lidam muito bem com links. Para ilustrar aqui novamente qual é a estrutura desta nova argumentação, podemos construir uma nova árvore de derivação, na qual o passo 5 é justificado a partir do passo 4 pela definição de inclusão, usando a hipótese temporária 1. O passo 4, justificado a partir do passo 3, de fato, ambos são equivalentes para a definição de conjunto potência. O passo 3 usou 2 e 0, juntamente com o lema de transitividade. E o passo 2 é equivalente ao passo 1 para a definição de conjunto potência. O passo 0 não precisa ser justificado é uma premissa do nosso enunciado. Note mais uma vez que a hipótese temporária em 1, criando a variável x, cumpriu a sua função no escopo da argumentação que vai de 1 até 4. E, portanto, a hipótese é descartada, a variável é destruída quando atingimos o passo 5. Alguém poderia argumentar que esta nova derivação não está completa até que a demonstração do lema t seja apresentada. É verdade. Para usar este raciocínio, você tem a obrigação de ser capaz de produzir ou de apontar onde está a argumentação que fundamenta a demonstração do lema T. Demonstrações do lema T são bastante simples e podem tomar variadas formas que podem ser encontradas detalhadas em um outro exercício.